E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Gran Cursos Direitos e Garantias Fundamentais. O que, que eu trouxe para vocês que eu considero extremamente importante? Vamos lá. Começando aqui por um inciso que eu acredito que venha em prova, tá? Que é sobre a propriedade. Pessoal, em relação à propriedade, o que, que eu quero que vocês saibam? Eu não quero que vocês entendam apenas o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Eu quero que vocês entendam também o artigo 182, o artigo 184, o artigo 243 da Constituição Federal. Este tema aqui sobre a propriedade, não cai só em Direito Constitucional, está presente também em Direito Administrativo. Então, eu posso estar falando de uma questão de Direito Administrativo para você ou posso estar falando de uma questão de Direito Constitucional. A última vez que caiu em direito constitucional, a última vez que caiu a propriedade, sobre a propriedade foi em direito constitucional, mas em administrativo pode cair em intervenção do Estado na propriedade privada. Tudo bem? Vamos lá? Quero mostrar para vocês o que, que vocês devem saber sobre esse assunto. Você vai anotar a seguinte informação. Nós temos a desapropriação. Desapropriação apropriação, Certo? Lembrando-se de que desapropriação é competência privativa da União para legislar sobre o tema. Já juntando aqui os assuntos. E aí, nós vamos fazer uma divisão. A desapropriação, ela pode ser sem caráter de sanção, sem caráter de sanção. Ou ela pode ser com caráter de sanção. Com caráter de sanção. Certo? Com caráter de sanção é quando não estiver cumprindo a função social. Não está cumprindo a função social da propriedade. Ok. A primeira coisa para você acertar é você identificar se a desapropriação ela é sem caráter de sanção ou se a desapropriação ela é com caráter de sanção, certo? Agora, primeira coisa, se for sem caráter de sanção, a pessoa está cumprindo a função social normalmente, tudo certo, só que... Ali o ente, por exemplo, está querendo declarar uma desapropriação. Como assim? Eu estou na minha casa, feliz da vida, está tudo certo, estou cumprindo a função social da propriedade. Só que o município quer construir uma escola. Pode desapropriar? Pode, mas a indenização ela deve ser justa, prévia e em dinheiro. Ok? Nossa, professora, eu não sabia que mesmo se eu, não tivesse, se eu tivesse cumprido a função social, eles poderiam desapropriar. Pode desapropriar. É isso que nós temos na previsão do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Então, você vai anotar o seguinte esquema. Se for sem caráter de sanção, a indenização ela é justa, prévia, em dinheiro, certo? Que não é o caso aqui do Marcos, não é o caso do Marcos, porque o caso do Marcos, ele não está cumprindo a função social da propriedade, então indenização justa, prévia e em dinheiro, certo? Isso deve ser observado. Agora, em relação a sem caráter de sanção, qualquer ente pode desapropriar. Qualquer ente. Por isso que não pode confundir com a com caráter de sanção. Sem caráter de sanção, qualquer ente pode desapropriar. Tudo bem, entendi, professora. Então, aqui você tem a previsão no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Quinto, 24 da Constituição Federal. Certo, vamos fazer a leitura? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro ressalvados os casos previstos na constituição. então no artigo 5o inciso 24 está falando da desapropriação sem caráter de sanção por utilidade ou necessidade pública ou até mesmo interesse o que social certo? Dessa forma, pessoal, isso deve ser atendido. Por quê? Porque se o ente não observar, incorre na chamada desapropriação indireta. Então, se o ente quer pegar a minha casa para construir um hospital, para construir uma escola, para construir um hospício, não importa. Mesmo assim, ele deve me indenizar de forma justa, Prévia e em dinheiro, certo? Agora, e se eu não estiver cumprindo a função social? Se eu moro numa casa e essa casa, por exemplo, tem uma parte do terreno que está vazio, não tem ninguém, tem mato aí é, para tudo quanto é canto e eu não estou cumprindo a função social da propriedade. Quando eu não estiver cumprindo a função social da propriedade, aí as coisas mudam. Vamos lá? Então, a primeira coisa que você tem que identificar na hora da prova se está cumprindo ou não a função social da propriedade. Se não estiver cumprindo a função social da propriedade, indenização justa, prévia e em dinheiro. Tá? Se estiver cumprindo a função social da propriedade, indenização justa, prévia e em dinheiro. Se não estiver cumprindo a função social da propriedade, Aí nós temos mais três modalidades. Vamos ver quais são essas modalidades? Todas previstas na Constituição Federal. Vamos lá. Quando tem caráter de sanção, porque não está cumprindo a função social da propriedade, nós vamos fazer uma divisão. Vamos fazer a seguinte divisão. É possível que a desapropriação seja urbana, A desapropriação urbana tem previsão no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, e ela é feita necessariamente pelo município. Município. Olhe bem isso daqui. Se fosse sem caráter de sanção, poderia ser qualquer ente. Na Com caráter de sanção, se for urbana, necessariamente quem faz a desapropriação é o município. Tudo bem? Professora, pode chegar lá e já desapropriar? Não, tem que atender os seguintes requisitos, vamos lá. Primeira coisa, o município vai notificar o proprietário, notifica, para... Edificar ou parcelar o bem. Primeira coisa, notificação. Tem que ser nessa ordem. Se o proprietário continuar sem fazer nada, não edificou, não fez uma casa, não cortou aquele mato, não fez absolutamente nada, existe o segundo passo. O segundo passo é instaurar IPTU progressivo no tempo, ok? Instaurou IPTU progressivo no tempo, máximo 5 anos. Não adiantou de nada. O proprietário continua descumprindo a função social da propriedade. Aí nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é desapropriar mediante títulos da dívida pública. Com prazo de resgate e até... 10 anos. Gente, olha a importância de ter isso esquematizado. Porque se fosse sem caráter de sanção, se fosse sem caráter de sanção, primeiro, poderia ser feito por qualquer ente. E a indenização seria em dinheiro. Mas quando eu estiver falando sobre caráter de sanção, aí tem que seguir todos esses passos aqui. E só o município pode desapropriar. E é mediante títulos da dívida pública. Mediante títulos da dívida pública com prazo de resgate em até 10 anos. Por isso, pessoal, a importância de vocês, é, na hora da prova, identificarem se é com caráter de sanção ou se é sem caráter de sanção, tudo bem, ficou claro. Ah, o município quer construir uma escola na minha casa. Eu não fiz nada de errado. Sem caráter de sanção, indenização justa, prévia e em dinheiro. Ah, não, eu não estou cumprindo a função social da propriedade. Ah, é, primeira coisa que o município ele tem que fazer, notificar. Não deu certo? Instaura IPTU progressivo no tempo. Não deu certo? Aí desapropria. E é em dinheiro? Não. É em títulos da dívida pública com prazo de resgate em até 10 anos. Certo? E se for rural? Vamos lá? Se for rural, rural vamos colocar aqui, rural. Se não estiver cumprindo a função social, primeiro, é feito pela União, ok? E aí, nós temos previsão no artigo 184 da CF. Como que é feita essa desapropriação? Essa desapropriação, ela é feita mediante títulos da dívida agrária, não é em dinheiro, viu? Por quê? Porque não está cumprindo a função social. Títulos da dívida agrária com prazo de resgate em até 20 anos. Com prazo de resgate em até 20 anos. Ok? Então, importantíssimo também saber sobre isso. Tá? E aí, eu mostro para vocês o seguinte. Vamos lá. 184, olha o que que diz. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, porque não está cumprindo a função social, o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, e não em dinheiro, ok? Com cláusula de preservação do valor real, resgatável no prazo de até 20 anos. Ah, professor, então eu entendi. Se simplesmente o poder público quiser pegar a minha, minha propriedade rural para fazer um hospício, aí é em títulos da dívida agrária? Não, aí é em dinheiro. Por quê? Porque a função social está sendo cumprida. É indenização justa, prévia em dinheiro. Mas se você não estiver cumprindo a função social da propriedade, aí é em títulos da dívida agrária no prazo de resgate em até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão. E aí tem alguns detalhes que são importantes. As benfeitorias úteis e necessárias, elas serão pagas em dinheiro. As voluptuárias e a terra nua, que vocês estudam Direito Civil, elas são pagas mediante títulos da dívida agrária. Vamos anotar isso? Vamos lá. Então, as benfeitorias úteis, vamos colocar assim, as benfeitorias úteis. E necessárias, úteis e necessárias, serão pagas em dinheiro, ok? Não se esqueçam desta informação importantíssima para a prova de vocês. Esquematizar é o segredo da aprovação, porque não adianta só você estudar uma vez, você tem que fazer a revisão da matéria, certo? Dando continuidade. Então, coloque o seguinte. Terceira modalidade que nós temos, vamos colocar de outra cor. Confi Ai, obrigada, fiquei muito feliz agora. Confiscatória. Confiscatória. Ok? Certo. A confiscatória também, pela união, tá? Tá? E aqui, pessoal, nós temos dois casos, que é a plantação de psicotrópicos. Plantação de psicotrópicos e também trabalho escravo, tá? Também trabalho... Ainda bem que vocês notaram, escravo. Ok? Sem indenização. Sem indenização. Ok? Certinho, gente? Vamos lá, sem indenização alguma. Preste atenção agora nesse macete. Gente, eu resumi para vocês o artigo 5º, inciso 24. Resumi ah, o artigo 182, parágrafo 4º. Resumir o 184 e o 243. Com isso daqui, você não erra mais nenhuma questão relacionada ao artigo 5º, tá? Inciso 24 e também os outros artigos previstos na Constituição. E além disso, há certas questões também de direito administrativo. Olha que maravilha!